Emoção, a flor da pele. Na prova de hoje, os participantes comandaram os familiares na cozinha. Seguinte, isso aqui é pitanga? Filho, pitanga é uma fruta! E eles deram conta do recado. Porém, só um vai para a recompensa. Bom, chegou a hora de ver agora o que vocês fizeram. Ou melhor, o que seus familiares fizeram, né? Mariana, vocês podem trazer o prato de vocês. Nunca dá pra saber o que o Bertolazzi vai dizer, se ele descasca a minha mãe. Conta pra mim o que, que a senhora fez. O que, que você fez no prato? Eu fiz um arroz e... com sal, né? O quê? Com é, sal. Com sal. sal? Que brilho. Obrigado. É, frango, é, piqui, galinhada com... Coentro. Arroz. Coinha, isso. A senhora não sabe cozinhar. Ele é, não é meu forte. Eu percebi. Ele vai descascar minha mãe em rede nacional. Não, chefe, foca em mim, minha mãe não. Pelo que você fez na cozinha, não pelo que você me mostrou no seu prato que tá delicioso. <risos> Comeria isso o dia inteiro, parabéns. Oh. Nossa, oh. Eu ganhei meu dia, Eu vi minha mãe, vi minha mãe sorrir, a gente fez algo que é do meu universo, que é cozinhar, e a minha mãe levou um super elogio do chefe. É muito legal. Rodrigo. Então, eu estou muito confiante do prato, porque eu sei que o ponto de cocção do frango está correto, o molho ficou correto, o empratamento ficou correto, todos os procedimentos deram certo. sous de abacaxi, um supremo de alguma coisa junto, entendeu? E, e Tem um molho oriental. Um molho oriental. Um jabuticaba. Com um jabuticaba. Porque não tinha o a pitanga. A, a pitanga. Mas já o frango tá macio, suculento, tá muito bem cozido. Sério? É Seu irmão, irmão não faria melhor que você. Oh. <risos> então ele foi de cabeça seguindo exatamente o que eu pedi para ele fazer e, e eu sabia que o prato estava muito bom. Eu tinha medo que ficasse muito doce pelo tanto de açúcar que vocês colocaram ali, mas a acidez do abacaxi e o apimentado no molho equilibraram bem o prato. Rodrigo. Chef. Além da profissão de cozinheiro, você pode seguir com a carreira de mágico. Parabéns por ter feito seu irmão cozinheiro. <risos> Obrigado, Obrigado chefe. Chef. E, obviamente, eu fico muito feliz pelo meu irmão ter conseguido executar tudo isso, né? Porque eu acho que não é só o lado de você orientar alguém. É o fato também dessa pessoa estar disposta a seguir o que você está fazendo. Diego, vocês podem ver. Como ela já trabalhou em cozinha, né, ela tem um paladar dela e tal. Agora eu não sei se vai agradar o chefe. Isso, pra mim, né, que pesa. Vocês nem temperaram o tomate. O que vocês fizeram? Fez uma galinhada com... sobrecoxa seara. A parte mais difícil. Tá boa a galinhada, mas comparando com a outra que a mãe da Mariana fez, essa daqui tem um pouquinho menos de sabor. Surpreendentemente, né? Uhum. Afinal de contas, quem te ensinou a cozinhar? Minha mãe. Ah! Mas ele aprendeu bem. <risos> aprendeu bem. Ainda bem, né? Tava gostoso, mas não era o suficiente pra ganhar da mãe da Mari. Bruno. Eu gosto, eu fico feliz porque minha mãe conseguiu desenvolver uma coisa que ela sempre gostou de fazer. Fiz um frango ao vinho, um chimedes. Bacon, alho, cebola e uma batatinha. Sotei para acompanhar. Hum, não teria o coro. Esse corinho do bacon assim sobrou. Tá é difícil de comer. Mas no geral o Bruno tinha razão. Quando foi lá experimentar. Prato bem saboroso. Mas também ficaram um pouco na zona de conforto, né? Na verdade não foi minha zona de conforto. Foi uma coisa que eu sabia que minha mãe. Ia fazer de um jeito que ela sempre faz, com muito carinho. Não que ela não fizesse outros pratos da mesma forma. Eu vi você dando muita ordem para sua mãe ah, ali, parecia que ela... Ah, é ela que comanda. Tava comandando ali. Os <risos> dias poucas vezes que você tentou se meter... Ela olhou feio. <risos> como ela sempre faz. Gostoso. Adão. Obrigado, tchau. Pô, se o Bertolazzi falasse mal da comida da minha mãe, eu acho que ela ia falar alguma coisa bem legal em francês para ele. E ele ou ia entender, ou ia ficar com cara de paisagem, ou ia deitar e rolar no chão. Bom, em primeiro lugar, foi muito bonito ver vocês juntos aqui. Obrigado. Eu acho que só isso já valeu pela prova. Independente de ganhadores, perdedores, eu acho que o que a gente fez aqui hoje na cozinha já foi um presente para todos nós. Eu tô muito feliz onde eu cheguei e, e o que, que o programa me proporcionou. Eu sou muito grato e muito agradecido por tudo. Ter a minha mãe olhando para mim falando assim, eu estou orgulhosa de você. É para todo mundo sair da minha frente, porque é um super empurrão. Ela me deu um empurrão, me passou um pouco de energia dela para mim. Pô, eu tô. Não vou falar que eu tô zero, mas eu tô 65% carregado. O que valeu foi isso, né? Ter minha mãe junto comigo, abraçar, foi muito bom. Eu tô. Eu tô bem sob pressão, porque a minha vontade era de colocar todos vocês. Dentro de um helicóptero. Dentro do? Helicóptero. Porque esse é o prêmio. Caramba. Quem ganhar vai sobrevoar com seu familiar a cidade de São Paulo de helicóptero. Quem perder vai limpar a cozinha sem o familiar <risos> e descaroçar 10 quilos de azeitona. Eu tenho uma decisão muito difícil pela frente, mas eu confesso que eu estou em dúvida entre os nossos cozinheiros novatos, a mãe da Mariana e o irmão do Rodrigo. Eu acho que eles se superaram, é, eu realmente não esperava nada deles nessa prova. E não é que eles me entregaram um prato razoável para quem não sabe cozinhar. Eles me entregaram um prato de quem sabe cozinhar. Mariana, eu sei que seu avô deve estar feliz e orgulhoso com o que vocês fizeram hoje nessa cozinha. Mas para mim o melhor prato foi o seu, Marcelo. É, isso é uma coisa que vai perpetuar para o resto da minha vida. Eu ter a oportunidade de estar dentro de um programa, de cozinhar com meu irmão da maneira tão engraçada que foi. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer pro Marcelo que nessa reta final, se você quiser assumir o lugar do seu irmão, eu tô aberto à negociação. Eu vi você, Dona Misha. É. Esse cara tem talento. Esse cara tem talento. Esse cara tem talento. Tem Contanto que ele não tenha que cozinhar com uma pitanga. É. Parabéns, gente. Obrigado, obrigado pela oportunidade. de é, é, é, é, é, é. gente. Obrigado. obrigado. obrigado. Olá, boa tarde. Tudo bom. Comandante Cassiano Teté da o helicóptero. Sejam muito bem-vindos. Nós temos uma aeronave à disposição. Tudo certinho para o nosso passeio. A recompensa é muito emocional para mim. O meu pai... É... Meu pai faleceu quando eu tinha três anos. E um dos primeiros comandantes no Brasil. Meu irmão chegou a andar de helicóptero com meu pai. Então eu acredito que isso seja também um pouco emocional para ele não só pra mim. Nossa, como é grande São Paulo, hein? Olha o tamanho disso, cara, comparado com o Rio de Janeiro. Eu nunca tive uma proporção de São Paulo tão grande <risos> quanto eu tive agora. Realmente, a cidade é impressionante. Gente, vamos, vamos, vamos agilizar isso aqui. Vocês estão em três só e a gente ainda tem, tem o castigo, né? Pode vir qualquer coisa. Pode limpar a bunda de formiga, pode cortar 300 kg de azeitona, Aqui eu tô tranquilo. Em espiral ou aberta? É espiral. E tem que sair inteira. Quer moleza, come paçoca. Por que você tá me olhando assim? Nada não, chefe. Só tô pensando. Faz assim, gente, ó, que sai. Em espiral mesmo? É. Caraca, velho. Nossa, limpar um monte de azeitonas, pra mim, tá sendo meu, muito bizarro, né? Porque é muita azeitona, muita. E você tá lá, tendo que cortar como se fosse laranja, assim, é meio complicado, né? E aí, vocês já sonharam quantas vezes com o final? Nossa. Não sonhei nenhuma. Não. Eu já sonhei. Não, sonhar, sonhar não é ontem. Sonhei gente. ontem de eu ontem. Sabia. Sonhar, mas é... Ficar pensando... Já ah, pensei em quem vai ficar na praça. É. Vai fazer o quê? Zé Maria é. Pia? Nossa, Zé <risos> Maria Pia. Zé Maria é Pia. O oh, Zé Maria poderia até pegar as carnes, ele é né? Quando eu falei que era pra ter o filé 100 gramas, tem 40 gramas essa merda b... de carne cortada toda errada. Filho. Eu já eu discuti com ele na uma, praça, uma ele vez. Ele vai torrar minhas carnes pra me torrar lá na frente. Já discuti com ele uma vez e daí não pegou nada. Hoje é o jantar mais próximo da final. E, curiosamente, é o dia que eu estou mais em paz. Que vem! La Xiii, já bateu a brisa da azeitona na E regalar. <risos> a mãe já tá com a brisa da azeitona aqui, chefe, já tá cantando em italiano. Esse dialeto ainda. Boa noite. Boa noite, Chefe. Todos os nossos jantares são muito importantes, mas o jantar de hoje é especialmente importante porque ele vai definir quem são os finalistas dessa temporada do Hell's Kitchen. Só um de vocês vai ganhar os 100 mil reais em barras de ouro. E lembrando também do prêmio especial. Que Friboi e Seara vão proporcionar para o vencedor? Uma viagem para a França com direito a um curso em Eculi no Instituto Paul Bocuse. Não preciso lembrar novamente vocês, Paul Bocuse que é um dos papas da gastronomia francesa e uma das maiores lendas da gastronomia mundial. Paul Bocuse foi o primeiro chefe no mundo a receber as tão cobiçadas três estrelas do Guia Michelin no seu restaurante em 1965. O curso tem três semanas, duas delas focada em cozinha contemporânea e uma em confeitaria. Ou seja, além das barras de ouro, o vencedor vai ter também oportunidade de ficar mais rico em conhecimento com essa oportunidade única. Eu espero que vocês valorizem esse prêmio e me mostrem o que eu vi ao longo da temporada. Profissionalismo, seriedade, comprometimento e, claro, talento de vocês. Chef. Sim, chefe. Sim, chef. Vou passar com vocês o menu agora. Na entrada, nós vamos ter talhata, envoltina de peixe e ovo mole. Primeiro prato, isoto de açafrão com camarão, tagliatelle à bolognese e nhoque alla romana. No segundo prato, carré de porco e filé suíno. E a sobremesa, tapioca. Hoje vai funcionar da seguinte forma. Eu não vou dividir vocês em praça. Vocês vão trabalhar, vocês estão em quatro. Vocês têm que tocar esse jantar inteiro e vocês vão trabalhar da maneira que vocês acharem mais adequada. O importante é que eu quero que o serviço de hoje funcione como nenhum outro serviço até agora. Sim, Legal, chefe. Podemos fazer juntos, podemos nos é, ajudar. Podem fazer Sim. Se vocês quiserem a cozinha assim, de vocês. Ouvinte. Perfeito. Sim, chef. E agora? Será que os quatro semifinalistas vão saber se dividir nas praças sem as ordens do chefe? Não, não, eu tô aí. Eu tô aí. Tá aqui? É? Tô. Ok. Quem tá colocando essa p... de fogo aqui do lado? Ô, oh, próxima vez, semana eu vou tocar essa panela no peito de quem deixar no fogo. Pessoal, semifinal eu espero escolher os dois melhores, não os dois menos piores.